Vão se surpreender, não é um risco de eu dizer que é uma das casas mais lindas do mundo. Vocês estão prontos para conhecer? Gente, se prepara porque o que tem aqui hoje você não vai ver em lugar nenhum. Vem comigo conhecer essa mansão magnífica que eu separei para nós ver hoje aqui no condomínio Enseada na Praia de Xangri-Lá. Então, meus queridos, agora vamos conhecer a casa mais linda do Brasil. Minha gente, olha só. Olha essa fachada, olha os desenhos que ela faz, gente. Olha as curvas, que arquitetura linda, maravilhosa, contemporânea. Gente, o que essa casa tem, você não vai ver em lugar nenhum. Fica comigo até o final que você vai se surpreender, vai se apaixonar. E você, comprador, vai vir buscar a chave dessa maravilhosa mansão. Gente... Ela tem cinco suítes, vai ser entregue mobiliada, decorada, uma suíte master com banheira de hidromassagem, vista linda para o lago da suíte principal. A gente tem uma suíte que é térrea, tá gente? Cinema, a gente tem uma adega subterrânea, nós temos um spa coberto, uma piscina em concreto com borda infinita para o lago, espaço gourmet. Gente, espaço gourmet é o que não falta nessa casa aqui para você fazer confortabilização, comunhão, é o que não falta. E essa casa ela foi construída, tá, gente, por arquitetos renomados. Eduardo Tramontini é o design de interiores, você vão se apaixonar pelo que tem aqui, tá, gente? E essa e essa escultura ela foi ela é do Vandrade e foi premiada, gente, ó. Essa aqui é uma escultura de aço corten, foi trazida para cá. Gente, só essa escultura aqui nem vou dizer o preço, né? Até porque eu não sei. <risos> Mas só essa escultura de aço aqui linda, maravilhosa, já deu um tchan na casa já sabe que vem coisa por aí na frente uma obra de arte da casa imagina lá dentro vocês vão se apaixonar vem comigo gente olha só eu tô pisando aqui na grama é o outro nível né grama esmeralda parece um tapete minha gente ó e aqui meu cara deixa eu mostrar para vocês olha quanto nós temos de led quantos quantos led nós temos só na fachada aqui gente ó aqui então a gente tem abrigo para dois carros mais espaço para você colocar aqui muitos carros aqui a gente está praticamente na avenida principal do condomínio você sai por aqui lá na portaria mais ou menos uns 500 metros e você que não conhece aqui a nossa praia é Shangri-La Rio Grande do Sul a praia que é a capital dos condomínios a cidade que mais tem condomínio fechado do mundo você sabia disso é o corretor da praia também é cultura gente Olha que linda essa fachada, meu caro, maravilhosa, né? Mas vamos entrar, eu quero te mostrar onde você vai morar. Aqui, ah, deixa eu falar um detalhe, gente, volta, volta aqui, vamos explorar os mínimos detalhes, tá? Ela tem irrigação, tá, gente, automatizada, paisagismo aqui, jardim de inverno lá atrás, vocês vão ver, tá? E um detalhe, gente, que eu não vi em nenhuma outra casa, você tá vendo esse detalhe aqui, que corre aqui, ó, isso aqui é uma calha, uma calha para não ficar água aqui, a água desce de lá, a gente vem aqui ó, e sai diretamente na servidão lá, gente. Até na calçada tem detalhe. E, um, e uma coisa interessante, gente, que aqui dentro dessa calha é um detalhe que tem de alumínio. Olha só, gente, só, só aqui na calha da casa já foi gasto uma nota. <risos> Gente, olha só a abertura dessa porta. A casa, a abertura dela é fantástica. As aberturas, olha isso aqui, gente, ó. De alumínio, essas aberturas, tá, gente, são da Design, tá importada com perfil francês, inclusive, é lá de trás. Ela é maciça, você nem escuta vento, nada, é sensacional, vocês vão gostar pra caramba. Então, deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Shangri-La. Linda, maravilhosa, espetacular esse imóvel, gente, luxo ao extremo, luxo em nenhum outro lugar você vai ver. Ó, aqui a gente tem um sofá, gente, olha só que top, parece que está voando, tem LED por baixo, um tapetão gigante aqui de fora a fora, gente. Um detalhe que eu tava vendo, olha que diferente esses lustres aqui, gente. Lindíssimos, né? Maravilhosos. Gente, a nossa, nossa não, né? A sua lareira, ela é a lenha, revestida com porcelanataria que imita o mármore. E lá em cima, gente, ó, ela tem uns detalhes em LED. Cara, parece que sim, ó. Parece a casa, vamos dizer assim, ó. Vou dizer pra vocês de quem. <risos> Parece a é casa do Luke Skywalker, cara Tem, sabe de luz pra tudo que é lado aqui, meu cara Olha só o detalhezinho que maravilhoso aqui, gente Top, né? Linda demais Olha essas poltronas aqui, gente Deixa eu te mostrar de perto Olha só Olha essas poltronas Lindas, né? Essa aqui é a parte da sua sala de estar O seu living de TV, tá, gente? Aliás, temos um cinema, eu quero te mostrar Pé direito alto, olha que lindo, gente, ó, maravilhoso, né? Olha só, espelho ali, espelho aqui, sistema de som, tá, gente? A casa tem ar-condicionado, uh, cassete aqui, tá, central aqui, mais caixinha de som, internet, você aperta o botãozinho, ela liga, detalhe, tá, gente, ela tem piso aquecido em toda a parte superior e tem piso aquecido na suíte aqui de baixo, que eu já vou te mostrar a suíte aqui de baixo, tá? Aqui, então, deixa eu te mostrar, depois eu te mostro aqui, vem cá comigo, ó. Ó, aqui o lavabo, gente, dá uma olhada aqui, olha que lindo esse lavabo. Bem-vindo ao espaçonave Luke Skywalker. <risos> gente, olha só, isso aqui é um, é um mármore importado italiano, tá? Isso aqui é um verde bottitini, tá, gente? Olha só os aços aqui, gente, ó, que lindo esses metais, gente, maravilhoso, né? Aqui embaixo vai estar toda a descrição de todos os profissionais que foram uh, responsáveis por essa obra de arte, tá bom? Aqui na descrição. Uh, olha só, gente. Aqui a gente tem a primeira suíte, tá? A suíte do vovô, da vovó, né? <risos> Ou a sua suíte, não sei, né? Talvez você seja vovô já. Olha só, aqui a suíte tem piso aquecido. Aqui tá, tá a tomada, aqui pede e aqui o piso aquecido. Olha o detalhe aqui do espelho, gente. Aqui tem um box de vidro, chuveiro então de cima, estilo cascata. Aqui a gente tem uma cama de casal, cabeceira estofada. Olha só gente, que bacana ó. Olha até aqui a tomadinha Que aí pede só raspa o ali Já tá apagando tudo Aqui a gente tem então gente Um televisor já prontinho um Guarda roupa aqui, temos duas portas aqui Duas lá, mais as gavetas aqui E aqui, olha que diferente das aberturas Mesmo gente, olha Ela tem uma cor meio Meio metálica assim Linda, maravilhosa Tem uma luz aqui estilo infinito ó, Os laços sem... Estrelação. <risos> Lindo, né? Olha essa porta aqui, gente, de entrada, ó. O nicho também, ó. Aqui também no quarto, ó. Piso aquecido também, tá bom, gente? E agora sim, agora eu quero te mostrar, gente. Olha só essa mesa de jantar aqui. Linda, maravilhosa. Olha esse lustre aqui, gente. Muito diferenciado, gente. Eu não vi um lustre assim. Parece um lustre de ramos, de oliveira ou de... Não sei, quem sabe o nome de uma planta parecida, parecida com isso aqui Uma mesa aqui, gente, olha só essas poltronas, meu cara Olha só Não dá nem vontade de ir embora mais aqui, né? 248 um, 10 lugares de frente para a cristaleira Com as suas taças já estão ali prontinhas Atrás de mim, gente, ó, tem um elevador Aqui eu não posso dizer que esse aqui só sobe Porque ele também desce, tem uma adega subterrânea Nós vamos acessar, você vai comigo, tá bom? depois nós vamos subir, aliás, vamos subir de escada, porque eu quero te mostrar a escada também lá, é diferenciada. Agora sim, gente, nós estamos chegando numa área muito linda, olha só isso aqui, gente, vista para o lago, tem seu espato aqui, um verde maravilhoso lá, mas deixa eu te mostrar primeiro aqui, gente, olha essa ilha de granito italiano, gente, olha que demais isso aqui, gente, uma ilha com uma chopeira no centro, um lugar para você colocar suas champanhe, uma champanheira que fala, né? Eu vou te mostrar. Olha essas poltronas aqui, gente. Detalhe douradinho aqui também. Olha só, aqui também, gente, o 45 grau. Isso aqui se chama 45, tá, gente? Essa é um 43. Esse aqui de baixo é 45, olha só. Que legal, gente. Com LED aqui por baixo também. Ah, um detalhe que eu não falei. O piso porcelanato é diferente, gente É 1,20 por 2,40. Cara, parece uma peça inteira Maravilhosa Gente, aqui tá o seu spa Olha que lindo isso aqui, meu cara Ó, uma sala aqui para você ficar conversando aqui com seus amigos Enquanto você relaxa aqui, gente Olha só que maravilhoso Lindo demais Olha esse verde aqui, gente Dá um realce lindo Demais aqui, gente Aqui, para você entender É um espelho, tá? <risos> Deixa eu apertar ali para você ver, ó espelho tá e aqui olha a vista que você tem meu carol tá aqui no seu spa curtindo o lago lá na frente é a piscina de concreto tá gente tem uma cascata a aguinha sai da pedra lá gente é maravilhoso lá eu já vou lá te mostrar calma coração tá bom <risos> vamos lá quero te mostrar mais tá aliás é aquecida aqui tá gente e detalhe tá como você viu no começo do vídeo aqui embaixo do seu spa tem uma adega, gente, subterrânea. Até eu vou mergulhar aqui pra vocês, viu, senhor? Olha só. Vamos mergulhar a câmera aqui? Ah, vocês acharam que eu ia mergulhar, <risos> ah, se você comprar, eu mergulho. <risos> ah, tá bom, gente. Então, vamos brincar, né? Vamos ser feliz, né? Olha só, gente. LED aqui por cima também. Olha só por tudo aqui, gente. A casa é sensacional. É né? a casa do Skywalker, né? Gente, o que é essa churrasqueira aqui, gente? Com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 espetos, mais uma grelha aqui, mais uma chapa. Gente, dá pra fazer festa o final de semana inteiro. Aqui o televisor tá dentro de um, de um vidro aqui, gente. Ó, que eu não consegui nem baixar o volume. Só aperta o botãozinho inicial lá ou pede pra... Deixa eu falar baixo, pra Alexia desligar, senão ela desliga, né? <risos> Olha só, então aqui, aqui tem uma... Uma champanheira, tá gente? Você colocar sua champanhe, bota gelo aqui. Aqui uma chopeira, gente. Isso aqui é do outro planeta. Olha, essa aqui é diferenciada. Nunca tinha visto isso. Linda, né? Olha a vista que você tem daqui, gente. É linda, não é? Olha só. Essas aberturas são aquela que eu falei pra vocês, que elas são maciças. Você quase nem vê o vidro, né? Tem só uns detalhes. Tá aberta só aquela lá. Ó. Todas elas abrem, rebatem pra lá. Fica todo aberto aqui. Só numa abertura que tem um pouco de vento. Então, isso aqui é macio, gente, olha só, então você nem sente o vento, ó. nem sente nada, é maravilhoso. Aliás, você ir na TV não sente, só vindo aqui, né? <risos> tem que vir aqui, gente, sentir o cheirinho dessa casa, sentir a energia que essa casa tem, essa casa é maravilhosa, essa casa vai vender rápido, espero que eu que venda pra você, né? Olha só, aqui embaixo tem espaço pra guardar carvão, guardar a lenha, tá? Uma churrasqueira a lenha. Aqui a gente tem duas Venacs para você deixar sua cervejinha geladinha, gente. Aqui um fogão cooktop 5 boca, Electrolux já com exaustor. Armários tudo em cima aqui, gente, de fora a fora. Aqui a gente tem um detalhe, tá, gente? Que, olha que lindo isso aqui, gente. Mistura o residencial com o industrial, metalon, estilo ouro rosé. Torneira mono comando também, gente, ó. De ouro rosé com a cuba também. Alumínio. Olha só, de Aqui tem um tem o um ralo aqui para o um ralo, <risos> os corredores aqui para secar. Olha que lindo isso aqui, gente. Muito espaço aqui. Espelho por trás, led em cima, gente. Que casa linda, hein? Quem gosta de led, essa é a casa. Olha se os passarinhos estão passando. Hein? Eu vou te mostrar agora a parte aqui de trás, antes que fique mais noite. Olha que linda, gente. Então, seja bem-vindo à sua área de lazer. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara Até vamos fazer um baseado em fatos reais aqui. Ó, sentei aqui, olha que lindo isso aqui gente cara, que ventinho maravilhoso tá aqui você sabe que aqui ultimamente tem feito 30 graus, 30, 33, 28 não baixou de 27 as últimas semanas tá bem quente, tá bom de vir curtir uma praia hein e uma piscina com vista pro lago tá melhor ainda de curtir com essa casa aqui, nem se fala né gente Olha só que lindo isso aqui, gente. Pedra de rio, tá, gente, aqui. Uh, cascata na pedra. A sua piscina, ela é, tá, gente, ela tem luzes que acendem, ela tem LED aqui por baixo, ela tem pontos de hidromassagem também. Aqui a gente tem o deck molhado, onde você pode colocar as cadeirinhas aqui, tá, gente, e ficar dentro da água tranquilinho. Aqui tem uma abertura, uma abertura, não, uma abertura não, um vidro, tá, que você pode estar tá puxando pra lá, então... Quem está aqui no spa pode estar tá trocando aqui a taça de champanhe quem está aqui no deck molhado, curtindo essa vista ao ar livre e esse pôr do sol maravilhoso de Shangri-La. Olha só, e tem mais aqui gente, vem cá. Olha só, aqui a gente tem uma churrasqueira, eu, eu chamo de churrasqueira americana. Cara, é para fazer bife, né? Gaúcho é no espeto. Olha só gente, que legal aqui. Então você bota os seus bifes aqui, a sua carne aqui. Baixo, baixo aqui E aqui tem as bocas quente e frio Essa aqui é a gás Aqui também tem já o, o, a espera para a chopeira Uma pia, gente, esculpida direto no São Gabriel preto escovado Também é uma torneira Mano Comando não sei se tem água quente aqui Aqui do lado as plantinhas, as podocarpos Já estão aqui dando aquela privacidade maravilhosa E olha o detalhe, eu vou descer aqui embaixo, gente Olha só, olha o detalhe aqui, gente da grama entre as pedras, entre as dormentes aqui. E olha essa fachada. Isso não é a sua casa dos sonhos. Que linda, né, gente? Olha só, quem diz que na casa de rico não tem mato? Também tem, ó. Olha só. Não é só lá em casa, viu? Gente, que fachada maravilhosa, gente. Olha só. Linda demais. Esse barulhinho da água não tá te dando uma paz, uma sensação maravilhosa? E olha só, gente, vista do pôr do sol no lago. Esse é o condomínio em Seada, condomínio dos grandes lagos. São 54 hectares, se eu não me engano, 54 hectares e 540 lotes, praticamente todos na beira do lago. Todos na beira do lago. É o maior condomínio hoje aqui do litoral do Rio Grande do Sul. E ele foi feito pela Cirela, gente, pela Goste e Cirela. Há mais ou menos 12 anos atrás. Uns 11, 12 anos atrás. E é o berço das casas mais lindas do Brasil, com certeza. Esse aqui e o Sense que é na frente também tem casas maravilhosas. Mas esse aqui é o meu xodó, porque tem uns lagos gigantes, né? Olha que lindo isso. Aqui a gente tem uma oliveira, gente, ó. Vamos passando, ó. Essa plantinha aqui é uma oliveira. Custa alguns mil reais. E essas portas, hein, gente, gente? Parece um espelho. Aqui a gente tem a cozinha, ali é o espaço gourmet, tá? Uma geladeira brastempe gigante. Vamos abrir aqui? o que tem aqui? Não tem nada. <risos> Ó, quando você vir, vamos deixar já o champanhe geladinho para você, tá? Aqui tem um forno, tá, gente? A, a torre quente, um micro. Lá em cima os armários, gente. Aqui a gente tem, então, a parte onde se faz a comida de verdade, né? A comida mais demoradinha. Fogão cooktop, quatro Bocas, tá, gente? Aqui, outra torneira. Olha que legal essa torneira pretona, gente. Olha, essa aqui dá pra cantar? Não, não dá. Só se esse vídeo bater 100 mil visualizações em um mês a gente canta, tá bom? <risos> Ó ali gente a gente tem exaustor já também olha as aberturas gente que diferente né É importada aqui é de serviço com máquina lave seca mais uma pia são gabriel Tem uma escada para trocar lâmpadas precisar aqui então é o quarto de serviço ou mas não sei como é que fala dependente de empregado olha só até o quadro parece lembra café né chocolate café da manhã para moça acordar já fazer o café <risos> Ah, eu tô brincando, né, gente? Ó, aqui o banheiro de serviço Prontinho também Exaustor tá ligado por esse barulho Ó, aqui tá os Junkers, ó <coughs> Pra você já usufruir da água quente na torneira Gente, agora eu quero subir Quero te mostrar as suítes lá de cima São lindas, maravilhosas ou vamos na adega embaixo Vamos na adega primeiro? Então vamos lá na adega Vamos descer aqui então e vamos na adega. Olha que linda, gente, essa vista. Maravilhosa, né? Vamos chamar o elevador aqui, enquanto ele vem. Olha essa sensação, gente. Mergulhe comigo dentro da sua casa um spa. Olha que lindo esse pôr do sol. Aí você levanta aqui, enxerga o lago. É demais, é maravilhoso. Linda demais. Eu não falei o valor dessa casa o valor está na descrição, você pode estar tá chamando aqui, mas eu já vou te dizer, tá gente? Essa casa, ela está à venda, Bom, vamos entrar aqui, agora sim, agora é só nossa aqui. Essa casa está à venda por 8 milhões e 200 mil reais. ele estuda a receber imóvel aqui no Rio Grande do Sul, até 30% do valor, claro que estuda a proposta à vista. Essa linda casa maravilhosa, gente, foi feita por artistas. E estão todos aqui embaixo na descrição, tá bom? E mais um artista vai abrir agora a porta para te mostrar aqui, ó. <risos> Seja bem-vindo à sua adega aqui em Shangri-La no Rio Grande do Sul, gente. Olha só que lindo isso aqui, meu caro. A piscina tá aqui em cima, toda... Você imagina só. Um, olha, olha nem sei para onde é que eu vou, meu cara. Olha só que top isso aqui. Uma mesa aqui com vinhozinho, manjericás a pata, ó, oh, manjericás esperando você aqui, gente. A gente pode abrir esse vinho, pode tomar. Aqui de tronco de árvore. As poltronas a gente são de rolha de vinho, ó. Isso aqui. Aguenta vou fazer o teste. Aguenta. Imagina você, meu cara, tomando aquele vinho, degustando aqui, enquanto o seu crush passa ali em cima. Cara... Até se o seu crush for um pouquinho um pouquinho mais gordinho, com um monte de vinho, você vai ver uma sereia passando ali. <risos> Nada contra os, contra os gordinhos, gente. Eu sou também gordinho, eu amo os gordinhos, são fofinhos, né? São os ursinhos bons de abraçar. Gente, olha só, tá geladinho ali, já tá gelado, deve ter vinho ali, tá, gente, gelando. Mas aqui, gente, aqui tem... Eu me esqueci da, da descrição, mas aqui tem espaço para colocar tranquilo, 200 garrafas de vinho. Vamos ver se tem algum gelado aqui. Não, só tá gelado mesmo. Para mostrar que funciona. Linda demais, né? Olha só, gente, ó. Sensacional. Gente, hoje não tem nenhuma casa igual essa. Com esse naipe, com esse estilo, com tudo que essa aqui oferece. Olha só, até aqui tem LED, meu cara. Aqui tem a portinha que acessa a parte de serviço do elevador e agora sim vamos te mostrar as demais suítes lá de cima vamos direto então pro nosso nosso não o seu cinema segundo andar então vamos lá gente eu quero agora que vocês interagem comigo tá de onde vocês são, aonde vocês mais veem o vídeo, se é na TV ou no telefone, tá? Responde pra mim, isso é muito importante. E um detalhe que vocês podem me ajudar, qual é o horário que vocês veem os vídeos no YouTube? Se é de tarde, se é de noite, isso é muito importante também. E aproveitando esse intervalo da nossa viagem até o cinema... <risos> Vocês, por favor, podem se inscrever no canal, gente. 70% das pessoas que eu não são inscritos. Se inscreve no canal, gente. Dá uma força pra gente, tá? Se não sabe, conta um like, um comentário. É muito importante pra gente. Olha só. Acabei de sair do elevador, gente. Ó, o elevador tá aqui, seu elevador, minha gente. Ó. Acabei de sair dele aqui. Hein? E vim para onde? No cinema, meu cara. Olha que lindo esse cinemão aqui, gente. Prontinho Até não consegui de falar A casa é toda Ela tem som da Yamaha Som potente, tá, gente? Não é aquelas Yamaha barulhentas, tá? <risos> aquelas motos barulhentas Não, tô brincando Som Yamaha, gente Potente, potentíssimo, tá? Toda casa tem Aqui é o cinema E aqui tem um detalhe maravilhoso, gente Deixa eu te mostrar aqui Aperta um botãozinho aqui, ó Vamos se eu acho Aqui do lado Olha só Olha que da hora, meu caro. sofazinho vem pra frente, vai pra trás Sofá automatizado, gente, olha só Que da hora, mano Cara, é de botar um filme e dormir 10 minutos, não tem como Ó, climatizado também, até em cima aqui, gente, olha só os detalhes Lindo, né? Maravilhoso E aqui a gente tem uma lareira a álcool, a lareirinha tá ali Granito São Gabriel preto esse aqui, na verdade, eu vi a lá que tá, gente? Ó, é mais top ainda. Espelhão lá também. E esse é o seu cinema. Tem armários aqui do lado, armários ali também. Vamos dar um de curioso? Vem cá comigo. Dan -dan -dan. <risos> Ó, tá aqui o Homer aqui, Home Theater. É desse lado aqui, vamos ver. Ó, cara, é grande esses armários, hein? Esse aqui não abre por causa da TV. Ó, aqui tem piso aquecido, é tá no cinema, tá? Apesar de ser praia aqui, tá gente? Uh, faz frio também Interessante que aqui o clima é bem diferente No inverno é bem frio e no verão é bem quente Olha só gente, ó, parece uma cápsula do tempo ó, Um aquário todo envidraçado, bonitão Seu cinema tá aqui, prontinho Aquela ali é a suíte principal Já vou te mostrar, aguenta aí Deixa eu te mostrar essa suíte aqui, ó, que é linda Pisa aquecida aqui também Olha que banheiro mais lindo gente Olha que chiqueza isso aqui <risos> Uma plantinha para dar um verde aqui, gente ó, Pra quebrar preto com LED Olha só o nicho com LED lá, gente olha, Vamos lá ver, olha que lindo, gente Maravilhoso, né? Não se preocupe que não molha, tá, gente? Pode ficar tranquilo, pode tomar banho Que nem pato molha tudo Que não estraga o LED Olha esse sanitário aqui, gente Bem diferente, hein? É bem quadrado, tem uns... ah, só vendo aqui Pessoalmente é bem diferente mesmo Aqui também tem piso aquecido Olha só, até aqui é revestido ó. Gente, é um, um, um MDF laqueado Lindo Aqui uma cama de casal Cabeceira estofada Tem o mesmo detalhe lá atrás Aqui tem um espelho Eu acho que ele tem LED Tem isso aqui, eu só não sei Vou apertar tudo aí Não achei o botão de ligar Mas tem um LED aqui Ali tem o ar-condicionado já, aqui tem, olha só gente, ó, os focos aqui de luzes lindas, né? Essas luminárias aqui, bem diferenciadas. Que suíte maravilhosa. Aqui, gente, vamos passar a mão aqui, vem cá. Olha só, cabeceira. É um estofado, tipo um couro, um corino, né? Aqui é um MDF que imita um São Gabriel escovado. LED lá, dois abajures aqui, aqui a gente acessa a sacada, aqui na frente a gente tem uma sacada, vamos abrir aqui, ó, vidros duplos, tá gente, também, olha que abertura diferente, né, muito legal, ó, uma sacada aqui maravilhosa, de frente pra, pra praça, Bem que tem uma praça aqui na frente, tem uma pracinha ali na frente, e agora vamos para só fechar aqui, tá gente, porque tem um ventinho, Deus livre se quebra uma bajura aqui Aí tem que vender a casa A todo custo né? <risos> Não que não tem que vender, nós temos que vender Aliás, você pode indicar Comprador, se você indicar um comprador Você ganha uma comissão, você sabia? Indique um comprador E ganha uma comissão, gente Faz as contas aí, tá 8,200 a casa Olha só, gente Maravilhosa essa parte aqui, tipo uma penteadeira, né? Tipo um camarim aqui. Agora vamos para a segunda suíte aqui de cima. São quatro aqui em cima. O que, que tem aqui, meu Deus? Vamos abrir isso aqui? Vamos ver. Ah, sabia. Uma rouparia aqui, gente. Ó, e atrás da rouparia tem um CD ali atrás da parte elétrica e a parte de cabo de televisão e internet. Tudo aqui, gente, é revestido com MDF, ó Toda a parte aqui em cima, que lindo isso aqui, gente Aqui, então, é a suíte Dos seus meninos, dos seus guris, dos seus piá Não sei como é que fala a sua cidade Cama de solteiro, duas Olha só, tem nicho lá, nicho ali, nicho lá Olha que quadro legal, gente Parece que ele tá um pouquinho torto Parece, vamos ajeitar <risos> Ó, vamos deixar bonitinho pra você, ó Aí, 100% Vamos voltar o vídeo aqui, volta Ó, aqui é o quarto dos guris. <risos> Tô brincando, tá, gente, ó. Tem chave hotel lá do lado, gente. Olha que legal isso aqui, gente. Ele tem um, um detalhe aqui, ó, que acompanha, ó. Parece uma pelúcia. Que bacana. Isso aqui não abre? Não. Achei que abri. abrir. Legal. Guarda-roupa, duas portas lá. Mais nicho aqui, mais gaveta aqui. Tem um espelhão lá, gente. Dá pra ver só meus pezinhos lá, ó. <risos> bem legal olha que legal esse estilo aqui gente olha que top isso aqui vai aumentando aqui a gente faz um triângulo equilátero não sei se é esse mas é um tipo um triângulo esculpida na pedra também aqui também um espelhão de vidro ó atrás de mim o um box fechado com nicho com LED todo branquinho maravilhoso piso aquecido aqui também essa aqui então a gente viu é a segunda suíte vem cá comigo que eu vou te mostrar as duas últimas que são maravilhosas Essa aqui é a principal, calma aí Olha só, gente Bem-vindo, então, à suíte Do seu cunhado <risos> Ai, não é que a casa é dele Vocês vão comprar junto e esse vai usar Essa aqui, não sei, pode dar briga ou não, né Ó, cama de casal Prontinha, aqui não tem Cabeceira, gente, MDF direto Olha que legal esses quadros Abstratos, lindo E essas luminárias, gente, ó, tipo holofote Muito bacana Televisor já tá ali, espelho aqui do lado Mais guarda-roupa espelhado aqui Mais gavetas aqui Parece um, com outro quarto ali, né? Aqui o piso aquecido também Aqui então Olha que legal isso aqui, gente, ó Você fecha aqui, E fica tudo na mesma cor as paredes aqui Ó, aqui então o banheiro, gente Dessa suíte, olha que lindo o Pedrão de fora, fora lá Esse aqui eu não sei o nome, gente Olha que diferente, italiano, hein? maravilhoso né ó banheira de hidromassagem tem para você para seu cunhado não fique bravo quem paga mais leva ó aqui piso aquecido nicho com LED banheira de hidro lá tem outro nicho também chuveiro tá aqui LED no gesso de fora a fora aqui um espelhão lindo maravilhoso tem deve ter algum botão escondido aqui com certeza vamos ver ah descobri <risos> ó LED aqui lá ligou outros leds para algum lugar e caiu demais até ó aqui tem um armário também gente para você estar tá colocando essas coisas aqui ah ligou esse led aqui gente ó bacana né então aqui é a penúltima suíte linda ela tem vista para o lago lá eu vou te mostrar da outra suíte aqui agora sim nós vamos conhecer a suíte principal Seja, então, muito bem-vindo à sua suíte master na praia de Shangri-La. Olha que linda, gente. Olha um lustreza maravilhoso aqui. Uma cama de casal. Muitíssimo aconchegante, gente. Olha, dá vontade de se atirar aqui. Que top, gente. Olha os detalhes aqui. Isso aqui espelho, estofado, mármore, pedra. Olha, gente. Isso aqui é uma pedra de verdade. Passa a mão pra ver, ó. Ó. Lindíssima gente. Friseiro aqui já tem tudo, guarda-roupa um, dois, três portas com vidro. Também tem LED nos cabideiros lá. E olha só que legal, gente. aqui a gente tem uma lareira a álcool. E olha só o detalhe, o televisor tem tá em cima e tem um vazado, não é espelho, é um vazado ali que dá lá na banheira de hidromassagem. Olha que bacana isso aqui, meu caro. Você liga o foguinho aqui, hein? acende a televisão e ainda toma um banho na sua banheira, olha que demais isso aqui gente, é lindo demais é top demais, vem cá deixa eu te mostrar ali, depois eu vou te mostrar a sacada ó, aqui o piso aquecido também, tá bom? e seja bem vindo então agora a sua sala de banho meu cara agora ficou um pouco noite já era de tardinha quando eu comecei o vídeo tem uma vista linda pro lago, maravilhosa talvez eu vou colocar o short aqui para você ver, linda demais aqui é a sua banheira de hidromassagem gente olha só que demais gente prontinha aqui então é a parte do box Ó, um chuveiro grande e que box maravilhoso grande para caramba Olha só vou entrar aqui vamos fazer um teste não vou tomar banho tá gente mas <risos> olha só aqui a gente tem essa pedra tem 51 metro tem um metro e vinte por 240 e quarenta só a parte do box eu já vi banheiro desse tamanho só do box <risos> a suíte tem 40 metros quadrados para você saber tá gente pelo detalhe douradinho aqui, aqui as cortinas abrem e fecham com o um controlezinho, elas são automatizadas, aqui a gente tem duas cubas esculpidas diretamente no granito, gente, ó. olha só que lindo, só. e com um ralo linear, ele cai para trás aqui, maravilhosa isso aqui, e aqui atrás é a parte do sanitário, tá, gente? Ó. olha só um vaso, olha que diferente, bem diferente, né? Não, não é que é diferente de, de ser caro É diferente porque poucos usam esse modelo Olha só, gente Smart Dá é pra ver que ele é pequeno Até o barulhinho é igual de Nossa, <risos> de verdade <risos> Ai, ai, gente Gente, essa casa É linda demais, nem dá vontade de terminar o vídeo Já estamos aí com 30 minutos Ó, Deixa eu te mostrar a vista da sacada. Agora ficou noite Deixa eu te mostrar? Olha só, gente, ó. Maravilhosa essa casa. Olha só, acendeu as luzes da nossa, quer dizer, da sua piscina, né, gente? Olha só que lindo. Cascatinha tá lá, maravilhosa. Vista pro lago, pega bem na curva do lago, tá, gente? E você tem um cartão postal, um castelo na frente. Essa casa aqui vale uns 20 milhões. Não tá à venda, mas é mais ou menos por aí. Tem quase três terrenos. E olha só, gente, ó, o pôr do sol, o sol se põe lá. Maravilhosa linda demais essa casa aqui e agora vamos finalizar o vídeo lá embaixo. eu quero dizer pra você só fechar aqui uh, se inscreva no canal compartilhe esse vídeo ajude o canal a crescer aliás quem faz isso quero agradecer de coração muito obrigado mesmo a gente vive de vendas o canal gente é só um plus uma prateleira, uma vitrine para mostrar as nossas casas, o meu trabalho, quem eu sou. E também quero pedir para você, além de se inscrever no canal, vai lá no meu Instagram, segue lá. Lá tem vídeos das casas antes do canal. Toda vez que eu venho filmar uma casa, eu já posto um Reels, um Short lá para você já ir vendo aquela casa, se você gosta de ver, né? Então tá, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, a casa está à venda, 8 milhões e 200, tudo a proposta, os contatos estão aqui embaixo, tá bom? Se você tem interesse, chame a gente, nós vamos marcar um dia para você vir conhecer essa casa aqui, tá bom? Quero te agradecer de coração mesmo, que você tenha uma excelente semana, Deus abençoe seus dias, seus negócios, te dê sabedoria, que você prospere muito e que você compre uma casa comigo essa semana ainda, <risos> Aguarde seu contato. Um abraço do seu amigo corretor Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente.